Savior. Monster. Guardian. Vigilante. The preservation of life. So often, the justification for taking it. Humans. Elevating those that keep guard. Until they watch. Too close. And the so-called... Condoning the very act he would condemn. Transgressions of the past. Shape actions to come. As offspring turns into adversary. Yesterday's loss. God becomes tyrant, becomes outcast, becomes dust. As factions dissolve and form, and lust for power enslaves all. Such folly and futility in the grand design curious how lines once clearly defined become blurred perhaps it is time for them to be redrawn vocês têm que assumir que essa introdução é bolada né mano e aí pessoal, 0 é na área, beleza galera? Seguinte mano, hoje trazendo esse jogão cara, que ainda tá em soft launch Entretanto consegui acesso a ele mano, Liga da Injustiça, Injustice League mano, para mobile O jogo tá sensacional tá? Já joguei aqui um pouco e eu tava sem um gravador, agora consegui o gravador aí. E bora lá, mano, bora jogar aqui. Eu já tô com o Batman. E vamos lá, é modo normal. Vamos dar um fight aqui. Eu tô com o Batman, a Arlequina e a Mulher Maravilha, mano. Mulher Maravilha aqui, ó. Tô com esses três personagens, tá? E é com eles aí que a gente vai fazer essa batalha aqui, primeira vez que estou gravando o Injustice... Olha os gráficos, vamos dar uma passada aqui no... no menuzão para vocês verem, né? Primeiro, galera, desculpa aí os modos... Então, ó, o menu tá muito mais intuitivo do que o Injustice 1, né? E aqui tem os objetivos, tem essa categoria aqui... que é onde você vai comprar os personagens... É, o menu de load aqui tá um pouco demorado, tem o um Store aqui também, ali são os personagens que você tem desbloqueáveis, aqui são os que você pode, que você pode comprar né, com Gold aí que remete a dinheiro real, aqui o é um Inbox, tipo umas mensagens, aqui é um Welcome to Injustice 2 e configurações, vamos ver o que tem aqui nas configurações volume, music, eh, damage, push notifications, mas não tem muita eh, informação sobre as configurações, tá galera? Então vamos aqui, ó, campanha, vamos aqui, fight, segunda batalha, ou seja, eu só fiz uma até agora, tá galera? E vamos lá, é o mesmo sistema, tá? É, dedinho na tela, swipe para esquerda, para direita, para cima e para baixo. Toque na tela para dar sequência, tem uns especiais. E você vai trocando os personagens. Enquanto é, isso não mudou, mas os gráficos eu achei que tá muito mais polido. E claro, né, é uma melhoria é, significativa aí se você for analisar a fundo assim, um, um lado a lado, ó. Tá muito mais refinado o sistema da jogatina, ó. Sonoridade, eu gostei demais, ó. Bem, aqui vou dar um hitzão. Já vou chamar a Mulher Maravilha Chegar daquele jeito, mano Ô, oh, vagabunda Pra defender aqui, ó Defende Opa Aê, boa Vencemos Então aqui, ó Level up aí pra Mulher Maravilha então todo mundo no level 2 Vamos pra mais uma partida, galera Esse jogão aqui, mano não canso de falar que é jogão. Eu esperei por muito tempo <risos> conseguir uma conta aí na Filipinas, mano. Pra baixar no iOS. E agora eu tô podendo desfrutar. Às vezes nem eu nem eu. Não caiu a ficha ainda que eu tô podendo desfrutar esse jogo aqui. É, vamos lá. Eu ia tava tentando mudar a sequência ali. Pra colocar a Arlequina primeiro, né? Fazer um. Pelo menos um uma jogatina com cada um. Mas eu já vou tentar trocar aqui de começo aqui. Que aí dá no mesmo, né galera? Claro, se o cara deixar, dar espaço pra eu fazer a troca, né? O menu load, os loads aí eu tô achando um pouco demorado, mas, cara, o jogo tá pesadíssimo, né? Olha o gráfico disso. Vamos defender, agora vamos esperar aqui, ó, fazer uma sequência. Haha! <risos> então aqui, ó, swipe para baixo, swipe para cima fazendo a sequência aqui, intercalei aqui, ó, e foi um pra vala. vamos chamar a mulher, a mulher Maravilha agora, tentar dar um, um especialzinho com ela, ó, a defesa dela, ah, agora, ah, da hora, não, aqui dali na verdade é um especial. E tem vários personagens novos, né, galera? Agora, muita gente vai me perguntar a data de lançamento mundial. Cara, não faço ideia, tá? Esse jogo já tá há quase um mês em soft launch, mas eu acho que tá muito próximo, na moral. E mais uma vitória aí pra conta. Olha os gráficos, mano. Que delícia, galera. O page level aqui, ó. Todo mundo level 3. Aí sim, mano. Galera, esse daqui foi a primeira gameplay de justice se, se você tem um iOS, mano, eu vou deixar o link na descrição. Se você tem Android, eu também vou deixar o outro link já para você fazer pré-registro, tá? Não perder aí. E, meu, jogão. Vale muito a pena. Eu recomendo demais. Vamos tentar aqui fazer o upgrade. Ver o que tem aqui para fazer. É, usando esse Gold aqui. Vamos no Batman. Ver aqui. Dar uma explorada também, né? Eu não tive esse tempo de, de dar esse explorado. Terminei de baixar esse jogo de madrugada. Fiz um, uma jogatina só. para ver se tava rodando e tal. Como tava. E agora eu tô gravando pra vocês. Então aqui, ó. Habilidades. Dá pra... Dá para fazer um upgrade aqui, ó. 500. Fazer um upgradezinho, então. De 93 para 97 o margem. Então, mano... Dá pra você pegar aqui o loadout aqui do personagem e fazer aí as, os paranauês, ó. Dá pra equipar, nossa, esse jogo tá muito mais louco, galera. Tá muito mais louco do que o Injustice 1 e eu recomendo aí, beleza? Se você não é inscrito, mano, se inscreva no canal. Se você quer mais gameplay, lasca o dedo nesse like aí, deixa o joinha. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo e se você quer mais gameplays. E tamo junto, demorou, galera? No mais é isso, eu fui!